Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e vim aqui com esse vídeo para dar mais uma dica importante para você que me pergunta e manda mensagem lá nos comentários. A pergunta que foi feita foi o seguinte, professor, eu quero manter o meu peso. Eu tenho 5.6, eu tenho 56 anos e quero manter o meu corpo. O que, que eu posso fazer? É bem simples, tem várias estratégias que você poderá utilizar para manter o seu corpo. Mas eu vou falar uma estratégia fundamental. A primeira estratégia que eu até separei para você é o seguinte: A alimentação. Não adianta nada você achar que você vai trincar o seu corpo, vai ficar com músculo somente aumentando o número de repetições, diminuindo o peso. Não, esquece isso, esquece. O que vai fazer você conseguir ter resultados reais é justamente a dieta. E a dieta é você cortar as farinhas brancas, as farinhas processadas, o açúcar e consumir alimentos o mais limpo possível. Evitar Gorduras desnecessárias, somente a gordura boa, gordura boa como alimentos como o próprio salmão. Além do salmão, você também tem aí o azeite. Então você tem alimentos que fornecem gorduras boas. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro de tudo, para você poder identificar as suas necessidades, você tem que passar para uma nutricionista. Aí você vai na nutricionista ou se consulta por meio hoje de teleconferência, vídeo chamada, enfim. Você arruma um jeito para poder encontrar sua nutricionista ou seu nutricionista. Feito isso, você vai poder identificar suas necessidades. E aí sim, vem o lado que eu domino, que é o treinamento. Primeira coisa, você tem que consumir alimentos que deem energia para você poder fazer o seu treinamento. Quais são os alimentos que dão energia para fazer o treinamento? Que seria chamado pré-treino. Alimentação pré-treino. Alimentação básica e barata. Você tem aí a pasta de amendoim que você pode fazer em casa, tem vários vídeos na internet ensinando. Tem o amendoim normalmente, sem sal, torrado, Você que você pode bater na sua vitamina. Você pode colocar a batata doce, você pode comer a batata doce antes de fazer o seu treinamento e sempre esperando um tempo para que faça a digestão e aí sim você vai para o treinamento. Quais os treinamentos que você deverá fazer para manter o corpo multiarticulares? São equipamentos ou treinamentos ou mesmo movimentos que, em um único movimento, como um simples agachamento, você recrute vários grupamentos do seu corpo. Vou dar um exemplo. Quando você faz um agachamento, você consegue recrutar a musculatura do abdômen, dos flancos e da linha da cintura. Para vertebral das costas, você consegue trabalhar o quadríceps, que é a frente da sua coxa, a parte posterior da sua coxa, você consegue trabalhar também as suas pernas, panturrilhas, enfim, você consegue fazer um treinamento, um simples treinamento, seja na máquina ou com pesos livres ou mesmo com a barra. Você consegue sim trabalhar vários grupamentos musculares, assim como também quando você vai fazer. Fazer um treinamento para membros superiores. Em vez de você fazer o exercício de braço ali na máquina, onde só isola a região dos seus bíceps, que é a parte da frente, bíceps e tríceps é a parte de trás. Então, quando você vai fazer na máquina que você coloca e faz o movimento na máquina, você está isolando. Quando você faz o movimento livre, automaticamente você está recrutando maior número de grupamentos então é isso que você tem que começar a entender ao invés de fazer um treinamento para ombro abrindo os braços laterais foca num desenvolvimento de ombro feito o seu treinamento você vai para casa aí vai para casa pensa o seguinte Poxa, fiz um pré-treino, o que, que eu preciso? É proteína agora? Eu preciso entupir o meu corpo de proteína para poder construir? Não, pelo contrário. Agora você precisa equilibrar, porque você, lembre-se, você fez um pré-treino que te deu energia o suficiente para você conseguir treinar. Legal, batata doce, aquelas coisinhas todas, até mesmo arroz, uma vitamina mais proteica, mas o importante é que tenha carbo e proteína. Ok. Agora, quando você chegou da, do treinamento, o teu corpo está como? Está cansado. E você tem uma jornada ao longo do dia. Isso para quem malha de dia, tá bom? Você tem uma jornada ao longo do dia. O que, que você tem que fazer? Carbo. Tem que colocar carbo, carboidrato. E é esse carboidrato que vai te ajudar a ganhar ainda um pouco mais de resistência ao longo do dia mas só que você não vai entrar no que eu falei ainda há pouco que são aquelas farinhas processadas essas coisas você vai tentar comer alimentos o mais é, limpos entre aspas possível batata um arroz integral, evita a massa como macarrão, mesmo que seja integral, procure outras estratégias, por isso que eu falei, para você conversar com a nutricionista, que o nutricionista ele vai te dar, assim, um leque de opções. E aí, você fazendo isso, você fez um carbo, ótimo, aumentou o teu carboidrato, a tua energia voltou, você nem parece que se matou na academia fazendo treinamento, ou mesmo em casa, ou no parque. Ao longo do dia, no seu prato, no seu prato, aí sim, você, eu vou colocar do lado aqui a foto do prato, para você poder entender as ideias que você pode conversar a melhor estratégia com a sua nutricionista. Mas aí, ao longo do dia, você vai colocar o quê? Vai colocar a proteína, vai colocar o legume, vai colocar a verdura, vai colocar o carboidrato, e assim você tem um resultado maravilhoso, mantendo o seu corpo. Você vai manter, não é para ganhar, não é para perder, mas sim para manter. Mais uma dica aqui do professor. Professor Emílio Júnior, não se esqueça, compartilha e assista esses dois vídeos aí, que vale a pena. São vídeos que te ajudam também para quem está querendo ganhar ou para quem está querendo ficar um pouquinho mais musculoso ou musculosa, tá bom? Até nosso próximo encontro.